Neymar sofre em torce no tornozelo esquerdo, sai chorando de jogo do PSG e diz, voltarei mais forte. Atacante deixa estádio de muletas e com bota ortopédica, em poste após partida, brasileiro diz, levantar a cabeça. O atacante Neymar sofreu uma dura entorse no tornozelo esquerdo neste domingo e deixou o campo da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Saint-Etienne chorando. O camisa 10 foi levado de maca para o vestiário aos prantos e depois substituído pelo volante Ebimbe. Em imagens do jornal Le Parisien, o brasileiro sai do estádio de muletas e com uma bota ortopédica no pé esquerdo. Em publicação nas redes sociais após a partida, Neymar lamentou o problema, mas manteve o otimismo. O PSG ainda não informou qual a gravidade da lesão do brasileiro, mas se julgar pela imagem do acidente, o problema pode ser sério. Bora recuperar Infelizmente, esses contratempos fazem parte da vida de um atleta. Agora é o que tem, levantar a cabeça e vamos que vamos. Voltarei melhor e mais forte. O lance ocorreu aos 38 minutos do segundo tempo. Neymar tentou driblar maçom que deu um carrinho no brasileiro. O camisa 10 saltou, mas ao pisar no chão apoiou todo o peso do corpo no pé esquerdo e torceu o tornozelo. Imediatamente, o atacante gritou de dores e começou a chorar. O jogador do Saint-Etienne não levou sequer cartão amarelo. Neymar foi atendido com urgência no gramado pela equipe médica do Paris Saint-Germain por cerca de três minutos e depois substituído pelo técnico Maurício Pochettino. Durante o atendimento a Neymar, um torcedor presente no estádio do Saint-Etienne invadiu o gramado, mas foi interceptado por MAP e depois retirado de campo pelos seguranças. O brasileiro foi muito vaiado pela torcida rival enquanto chorava de dores no gramado.